Mortal mesmo, algum outro jogo Como é que é o esquema? Conta pra nós Que da hora, velho Fight. Acho da hora isso, tipo, na moral Não, não, não. Vem com essa farofa, não. Sai com essa farofa pra lá, irmão. Deu bem pra caralho agora, mano. Nossa, mandou muito bem agora, viu, mano? Parabéns, parabéns. Pegaçoço, baita comeback. Final round. Fight. Mano, esse joguinho do Jax é uma desgrama, né, velho? É só essa porra desse chutinho, na moral. Ah, na moral vai tomar no c... quer vim Farof ver vem farofa? Ah. <risos> vem a minha Ah, caralho, velho. Vou fazer um friendship, mano. Ele foi a minha farofa. Ai, Deus, velho. Eu acho que ele não esperava, mano. Tomou a minha farofa ao invés de vir com a dele. Caralho, muito bom, mano Muito bom, muito bom, mano Da hora, da hora Jax dele joga muito, mano Pô, Jax dele é muito bom, mano Na moral, caraca Valeu aí, OFS FS Leona por, por, por me indicar o cara, velho Eu não vou poder escutar aqui agora Porque eu já vou pra outra luta Mas depois você me comenta aí o que, que ele comentou lá Gente fina, gente fina, Jade. mano, parece Parece ser muito gente fina Eita, caralho, não Jade, não Jade, não. Jade não, não vai de Johnny, não Na moral, Dragon Brother. Ai Deus! Trilha do Miranha com três aranhas. Cadê o trilha do Miranha, velho? Eu quero continuar a minha vida. <risos> Já testou MK11 na retro? MK9 na retro? Ainda não, viu, mano? Tem que testar, na verdade. É só no Xbox, mano. Ou entra no PC também? Acho que é só no Xbox, né? Ah, essa paulada da Jade Ah, essa paulada Ah, essa paulada da Jade Mano, vai essa tá paulada Na casa do caralho, velho Para com essa paulada do cacete Oxe. Nossa, mano Vai tomar no c*** Dá de novo Pronto, obrigado O cara deve ter me dado uns 30 ganchos nessa luta Na moral mesmo Não, não, vamos parar com esse gancho aí, mano Vamos parar com essa palhaçada de gancho aí toda hora Mano, vocês estão vendo ele tentando gancho toda hora? Vocês viram? Três vezes no combo aqui ele tentou gancho Três vezes Ah, toma banho, mano Vamos parar com essa palhaçada de gancho aí, velho. Nossa, ainda defendi, mano É muita paulada, velho Não, parou com essa palhaçada aí, mano Oxi Ai. É muita paulada, mano Essa Jade tá está em outro mundo Não tá a Yamazaki <risos> Mano do céu Foi tanto gancho que ela deu ali agora No segundo round Fiquei até abismado. Eu falei, Nossa senhora, não é pra parar da gancho, não Tá pensando ali. Para, senhora. Chega, senhora. Opa, eu vi, hein? Quebra. Opa, não deu pra, não deu pra poder fazer nada. Aí não, né, filho? Ah. Só tem que ficar fora do alcance. Não! Cacete, mano. Tá pegando em tudo ali agora? Morreu <laughs> e morreu. Não sinto Round two, Fight. <laughs> a yeah! Não é possível. It's not possible. Ai. Quebra. Ah, não deu tempo de pegar, mano. Vai levantar no gancho. Vai levantar no gancho. Sai do meu pau! Sai meu pau! Fatality. Jesus. wins! Mas quero ver se vai ter o FPS Boost ou alto HDR. No que, é que vocês estão falando? Ai, Deus, mano, essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa.